Olá nesse vídeo eu vou mostrar para você que foi convidado para alguma transmissão no StreamYard como entrar e compreender esse sistema de transmissão ao vivo para YouTube e outras plataformas. Bom você deve ter recebido um link de acesso ao estúdio, você vai acessar esse link E logo aqui na primeira página, você vai verificar o volume do seu microfone, a sua câmera, e aqui nós temos um botão de configuração de áudio e de câmera é, que você pode escolher se você tiver mais de um dispositivo. Você pode entrar com a sua câmera e o seu microfone desligados e você vai escolher colocar aqui o seu nome conforme você deseja que apareça na, juntamente com o seu vídeo. Ao entrar no estúdio, você vai visualizar essa tela preta. Somente o que está dentro dessa tela preta é o que vai ser transmitido efetivamente. Então, o que fica aqui embaixo, as janelinhas aqui de baixo, é, que não estejam aqui dentro, não são transmitidas. Então, é possível alternar pessoas e também apresentações dentro dessa tela de transmissão. Aqui do lado direito nós temos um chat privado, onde você pode se comunicar com as pessoas que estão fazendo a gestão da transmissão e também com os mediadores dessa transmissão. E na segunda aba, que é o Comments, você visualiza a interação com as pessoas que estão participando ao vivo é, no YouTube ou no Facebook. Aqui embaixo eu tenho de novo a configuração de câmera e microfone. E eu tenho a opção de Share Screen, de compartilhar a minha tela, caso eu vá fazer alguma apresentação. Quando eu clico em Share Screen, ele vai me dizer que, é, que vai funcionar melhor se eu tiver dois monitores é, e que eu preciso marcar o checkbox do Share Áudio para eu compartilhar algum elemento que tenha áudio é, na minha apresentação. Então, eu clico no azul, Share Screen, e aqui eu tenho três abas, a tela inteira, a janela do aplicativo ou a guia do Chrome. Se você tem apenas um monitor, a gente recomenda bastante que você utilize uma apresentação que fique na sua guia do Chrome, como por exemplo, o Google Slides. Selecionando o seu slide que já está aberto aqui na guia do Chrome, você marca também o compartilhar áudio, caso a sua apresentação tenha algum áudio vídeo e clique em compartilhar automaticamente ele vai abrir a minha aba do google slides e eu vou colocar aqui nessa setinha visualização de apresentador essa janelinha que abre aqui eu posso fechar e ele vai deixar essa visualização aqui dentro da navegação não vai colocar em full screen e eu posso tranquilamente passar meus slides por aqui, ok? Voltando aqui para a aba de transmissão, eu já vejo que meu compartilhamento está aqui, e eu preciso só aguardar que o gestor da transmissão coloque a minha imagem e, a minha, e os meus slides aqui para transmissão. Lembrando que a gestão desses slides, ela precisa ser feita na aba dos slides. Então, quando eu quiser passar um slide, eu venho para cá e quando eu quiser visualizar o que está acontecendo aqui na transmissão, eu volto para a aba do StreamYard. Se você não tem Google Slides ou se você prefere usar o PowerPoint, também é possível. Você vai clicar aqui em Stop Screen, Share Screen e ao invés de escolher a guia do Chrome, você vai escolher é a janela do seu aplicativo. Eu tenho aqui um Acrobat, que está aberto. E eu posso compartilhar, por exemplo, uma apresentação em PDF que esteja aqui, ou o próprio PowerPoint. Só que nesse caso, você vai ter que ficar abrindo e fechando a sua janela do PowerPoint ou do Acrobat para você fazer a sua apresentação. Então, eu vou voltar aqui ao Share Screen do meu Google Slides. E eu vou entrar aqui com o meu login para mostrar para vocês como fica na transmissão efetivamente. Entrei aqui no estúdio. Vou entrar novamente na mesma sala que eu estava antes. De novo, ele vai pedir para eu colocar aqui as informações de câmera e microfone. Share screen. Já tenho aqui a minha apresentação. E aqui na, na parte de transmissão, o que o gestor da transmissão vai fazer é organizar é, da melhor forma a apresentação a ser visualizada pelas pessoas que estão assistindo essa transmissão. É importante que no momento que você não estiver falando e mesmo quando você estiver fora da transmissão, com a sua câmera fora da transmissão, é importante que o microfone fique desligado para não dar qualquer tipo de interferência ou microfonia é, com as outras pessoas que estiverem falando. Ao finalizar a reunião, é importante permanecer dentro do estúdio e aguardar as orientações finais é, e só falar depois que o mediador informar no chat ou por áudio que a transmissão foi finalizada. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessas orientações sobre participação em lives no StreamYard.